Santos, ele tá muito relacionado com as pessoas que têm dúvidas, especialmente tem dificuldade de escolher, especialmente entre duas situações, duas coisas ou polaridades diferentes, né? O esclaranto está muito relacionado com é, duas polaridades, com oscilações. Quando é muito difícil a pessoa escolher, especialmente entre duas situações, tá? Entre dois caminhos diferentes. Eu falei pra vocês que o cerato ele tá sempre buscando conselhos dos outros, o esclerantos, de modo geral, ele não busca conselhos conselho dos outros tá ele fica querendo encontrar as respostas dentro dele mas ele fica remoendo aquilo ali ele tem essa dificuldade de escolher essa dificuldade de determinação esclerantos é para as pessoas que são instáveis, é, e elas podem oscilar muito é, entre uma coisa e outra, por exemplo, aquelas pessoas que oscilam muito de humor, é, as pessoas que uma hora gostam de uma coisa, logo depois já não gostam, então, até mesmo é, sintomas físicos, aquela pessoa, por exemplo, que é, uma hora, ela, por exemplo, a febre, uma hora ela tá com uma febre alta, outra hora ela tá com a febre baixa. Ou questões de intestino, né? Uma hora tá constipada, outra hora tá com, com o intestino muito solto o, o esclerantus está muito relacionado com essas oscilações com essas polarizações tá como se fosse uma gangorra sempre para lá e para cá e o esclerantus ele é um floral que, que ele inclusive pode ajudar nessa questão de tonturas a questão de enjoo na gravidez quando a gestante ela tem muitos enjoos tonturas é, o floral pode ajudar bastante. Por exemplo, quem, quem tem labirintite. Mas para todos os processos que a pessoa fica enjoada em virtude do movimento, ou ela tem tontura e tudo mais, é, o esclerantus é uma possibilidade, tá? Uma possibilidade a ser considerada. Então ajuda muito nas questões de instabilidade também. Às vezes a pessoa ela, ela é instável até no caminhar. Então o esclerantus ajuda muito nessa determinação. É para que a pessoa saia do polo da instabilidade, de não conseguir fazer as suas escolhas, sempre oscilar de um caminho para outro, para que ela tenha determinação, consiga escolher um caminho conforme a sua essência e seguir por esse caminho. É, então, por exemplo, pessoas né, que têm dúvidas, às vezes, em, dois, em duas situações distintas, né? Por exemplo, a pessoa tem dúvida sobre duas faculdades diferentes para fazer, ou duas cidades diferentes para morar, ou dois empregos diferentes, né? Será que eu faço ou não faço isso? Então, esse floral ajuda muito nessa questão da determinação.